fala a respeito dos Illuminati. O que seria Illuminati? É um termo que tem sido empregado especificamente para se referir aos Iluminati da Baviera, uma fraternidade fundada em 1º de maio de 1776, nos tempos modernos. Também é usado para se referir a uma suposta organização conspiratória que controlaria os assuntos dos vários estados secretamente desde o final do século XVIII até os meados do século XX muitos pesquisadores têm especulado que os iluminatis sobreviveram à sua extinção por causa da maçonaria e se tornaram cérebro por trás de grandes eventos históricos como várias revoluções na Europa, as guerras mundiais e os ataques de 11 de setembro de 2011 o atentado em Boston, os ataques em Paris no ano de 2015 e até o acidente nuclear de Fukushima no Japão, levando a cabo um plano secreto para subverter as monarquias europeias e a religião cristã, visando uma formação de uma nova ordem mundial. Será mesmo? Eu digo a vocês uma coisa. Há muito tempo, na história desse programa, desde a sua inauguração em outras redes, da sua estreia, nós não tivemos tantos compartilhamentos e em todos os posts, tantas pessoas fazendo as suas participações nos posts, curiosas para esse programa de hoje. Que tentaremos esclarecer um pouco disso com Illuminati, ao vivo. E você pode participar, liga para nós. Vem comigo. São 21 horas e 5, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Fred e John, muito obrigado, obrigado pela serenata e companhia estar tá presente nesse programa de hoje. Prazer é meu. Vocês obrigado. que têm um estilo musical que representam, né? Um na verdade, o clássico, né? E por que não também a Idade Média, né? Também, vamos só fazer todos os estilos, né? Velho? Não, com certeza. E, e, e eu, quando falava de iluminante, né, e é um termo que, que a gente não... É, na, na origem dele eu falei um pouco a respeito, mas eu tenho duas pessoas que podem estar me respondendo essa pergunta. A origem da palavra mesmo, o que, da onde ela surgiu, se é, é do latim, seria? Isso, bom... Eu tenho aqui o Silvio de Freitas, meu colega jornalista, comunicador. E eu tenho também aqui, para falar com a gente a respeito disso, ele que é considerado um sacerdote, digamos assim, um mestre é, dentro dessa área, dentro desse estudo, que é o Rubens Sodré. E você é chamado de irmão Rubens, é isso? É verdade. Isso é um sacerdócio? Isso é clerical? Isso é um, um título que tem a ver com religiosidade? Se você levar para o lado da religião, poderíamos dizer que nós somos aquele que toca as trombetas e, dá a, e passa as informações. Né? E Silvio, você conhece é, os Iluminatis há muito tempo? É, eu conheci através dele, né? Eu fui convidado para mediar debates é, ao vivo, né, em vários locais e apresentar hangouts e lives ao vivo. Até ali você não conhecia? Não conhecia, conhecia através dele. E aí acabei me dedicando ao assunto e, e, e o número de pessoas, o, a, o, a quantidade de pessoas interessadas me espantou. Aí eu acabei me dedicando de uma maneira mais integral. Agora é. Irmão, sei que eu posso chamar assim, Rubens. Né? Pode chamar, fica à vontade. Rubens, é, me diga irmão. uma coisa, você é, me dá a definição dessa palavra, do, do, do, da origem da palavra, vem do latim? É, iluminare, vem do latim, né? iluminados, iluminados, significa aqueles que estão no topo, né? em cima, com o olho que tudo vê, enxerga tudo abaixo de onde eles estão. É, olha, eu, eu, eu exibi até um filme esse final de semana aqui na Rede Brasil, que é O Nome da Rosa, e que fala, né, de também toca nos é. Illuminati. É, e, e ficaram mais conhecidos ainda no mundo contemporâneo e por nova geração, é, pelo filme que foi baseado no livro, certo. né, com Tom Hanks, né, é isso? Certo. E, e... E, vo e você sabe que uh, uh, isso suscita na gente uma curiosidade muito grande, porque fica ligado também a essa coisa do poder con conspiratório. Isso é verdade? Não só é verdade, como é a base e o fundamento pelo qual veio a existir os Illuminati a partir de 1 de maio de 1776 na Baviera, como você disse no início do programa. Na verdade, eu não tenho dúvidas disso, eu estou convencido. O Grupo Illuminati é apenas uma fantasia para o domínio real totalitário do nosso planeta por um grupo seleto de pessoas. Sim, é, a gente tem até uma música de suspense né, que a gente ouve, né, é, que a gente tem é, acompanhando o programa, nas chamadas, porque leva a gente a isso, É, né, leva a gente a, a esse clima. Não é, Fábio? Então, é, eu queria te perguntar uma coisa. Você é, acha que ele faz sentido porque vocês passam a ser temidos como representantes de um poder que está atrás do governo do Estado? A razão pela qual existe esse tipo de faceta, eu diria assim, tem dado certo. Inclusive no Brasil teve um fato muito interessante que foi a renúncia do Johnny Quadros que foi atribuída pela grande mídia a forças ocultas e terríveis. É que, que eu... nunca foram explicadas, né? Não, exatamente, porque não quiseram explicar. Foram exatamente é, é, ações desse grupo que domina o planeta ainda hoje, que é, obrigaram Jânio Quadros a renunciar, e a, a mídia atribuiu a forças ocultas, extraterrestres ou seres extradimensionais, quando na verdade foram pessoas físicas, carne e osso. Vocês têm... Vocês têm... Uma ligação com extraterrestres? Para mim, extraterrestre não existe. Eu não creio. Eu creio em seres extradimensionais e não extraterrestres. Eu poderia até fazer um debate sobre isso e provar por A mais bem que não existe. Não existe? Não existe extraterrestre. O que... Disco voador, então você não creio. Os discos voadores eram drones do passado, utilizados por Hitler. Fabricação dele. É um estilo de drone da, da atualidade. E, e como aquilo era uma força diversa, ao poder que estava crescendo, com a Segunda Guerra Mundial, que eles próprios é, criaram através da daquela do fake que foi na verdade o Pearl Harbor, né, foi o motivo para poder formar a guerra, para entrar mais países na guerra e, e... Eu sempre tenho... a minha cabeça pensa muita coisa ao mesmo tempo. Não, mas você está tá dentro do... do, do você está no parâmetro certo, você está fazendo o segmento certo. É, mas antecedendo a isso, existem aparições que são bíblicas, que você vê nas Sagradas Escrituras, que você vê de luzes vindo do céu, de... você acha que isso tudo tem explicação científica Simulação é o nome. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Simulação. Na Segunda Guerra Mundial, você tem hoje mais e mais imagens do exército aliado, é, removendo tanques de borracha, levantando e colocando, uhum. empilhando, colocando emparelhados... para que a televisão filmasse uhum. e dissesse, por exemplo, que havia uma grande força contrária... A, ao regime que, que, que, é, adversário. E, inclusive, os, o número de paraquedistas que desciam no, no dia antecedente ao dia D, dia 4 de junho... foram paraquedas pequenos, com, com bonecos agarrados. As fotos disso, as imagens estão hoje na internet. Tudo falsificado. O dia D na Normandia... Foi parte de um engodo, de uma grande mentira para poder posicionar os Estados Unidos... E, e os aliados na época numa força de poder de comando é, por conta deste grupo, chamado Illuminati. E, e, e os Illuminati presentes. É, olha, eu tô vendo que aquela minha chamada, eu achei que foi exagerei, não exagerei, não. Não, não, que eu, não tem muito. Porque na minha chamada, que, com aquela música, com aquela. Com, que foi tão elogiada né? Assim, você mesmo. <risos> o Silvio até elogiou também, né? Eu falei, será que eles vão gostar? Eu acho que eles gostaram, né? Porque eu falei assim, Sim. e se eles permitirem, né? É... Eu tô já ficando com medo aqui. Mas assim, você, me diga uma coisa. Pois é, irmão Rubens, você é, acredita mesmo que é tudo uma grande indução é, nessa questão da religiosidade? Por que então a presença de Illuminates que, que se diz acontecer dentro da igreja católica, por exemplo, a primeira das igrejas cristãs? Certo, verdade. Onde há o domínio, há o interesse das pessoas que têm poder para comandar estarem ali. E a Igreja Católica, sem dúvida, é uma das grandes dominadoras do planeta, desde a época de Constantino, desde a época dos primeiros papas, né? E até hoje, até porque a Igreja Católica, para mim, é a sequência do Império Romano, que nunca foi conquistado, mas foi embutido dentro do catolicismo por Constantino, que fugiu para Constantinopla, atual Ai. Turquia, e pegou toda a riqueza de todos os povos anteriores e jogou no Vaticano. Inclusive, de a, a presença apoder. de um e, também. É, inclusive os iluminatis existem por conta da igreja católica. Exatamente, era os então, cavalheiros templários. É, por celulares. isso que eu estou perguntando, por isso é. que eu estou perguntando. Então, e, e dentre os bispos e clero da época, existiam iluminatis? Existiam iluminatis e até hoje existem, mas quando coloca até essa hoje? palavra... No Vaticano? Sim, no Vaticano existe hoje Rosas Cruzes, existem os jesuítas, do qual o Papa atual faz parte desse grupo, e existe também... Claro, iluminado. Só falta você me dizer que Francisco, com essas. Jesuíta. É, só falta você me dizer que é um iluminado por causa dessas, dessas, de, de, dessas colocações que ele faz contra o clero europeu, né? Quer dizer, que vai de encontro ao clero europeu, não? Contra, é Jesuíta. Né? É o mesmo grupo que chegou uhum. ao Brasil, assassinou os índios, cometeram o maior indiocídio, juntamente com os puritanos protestantes dos Estados Unidos, os maiores da história, e que catequizaram os índios, trocando chumbo por espelho. A Inquisição, a Santa <risos> Inquisição, que muita gente coloca só como católica, ela foi também protestante, né? Calvino, é, meu pai é, da criança. Sim, e você, e, e você tem até um dos maiores processos jurídicos, se deram com as bruxas de Salem, né, nos Estados Unidos, através de pastores protestantes. É, protestantismo. E a Igreja Católica, por sua vez, também, não só com isso, mas com as Cruzadas Santas, é, também é, acabaram é, causando muitas mortes. É verdade. Né? E que ela própria já se desculpou muitas vezes disso, né? Você, você acha que isso afasta espiritualmente as pessoas da fé? Você não acredita em fé? Não, eu penso o seguinte, a questão envolvendo o poder mundial, ela diz respeito a um objetivo principal, inclusive você citou, que é a nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, ela vem se desenhando... É, vamos dizer assim é, Baseada em uma agenda Chamada agenda global A longo passos, uhum. longos passos O que ocorre é que a fé faz parte disso As religiões foram criadas Justamente para poder <risos> Trazer um certo ópio para o povo E para o povo ficar pensando que tudo é religião Tudo é demônio, tudo é capeta É uma dissimulação Enquanto na verdade o que eles têm interesse é em poder Só para você ter uma ideia e ver é, a, a mentalidade Vamos dizer de Alexandre o Grande Para se ter uma ideia um camarada que conquistou o mundo da época. Mas Alexandre Grande ficou velho, enfraqueceu, morreu e sucumbiu o reino dele com é, Júlio César e o Império Romano. A mentalidade de, de Alexandre Grande ficou preservada na ideia dos dominantes como algo que deveria ser transformado, não, não só de uma, de uma questão temporal, ligada a tempo à história, mas permanente. Então mantiveram a ideia, as ideias que deram certo desses grandes conquistadores, entre aspas. Então o que aconteceu? Desde Napoleão para cá, esse grupo se reuniu e, e chegou à conclusão de que empresas, pessoas jurídicas, podem ser tratadas como pessoas físicas. E que uma pessoa jurídica pode ter mais leis favoráveis do que propriamente uma pessoa física. E resolveram invadir os países com empresas. As empresas dominam os países. As empresas dominam o Brasil, as empresas dominam todos os países que estão debaixo da nova ordem mundial e, e tudo converge para as empresas internacionais. Por isso você tem é, respostas do porquê as empresas brasileiras estarem sucumbindo, porque está cada vez mais sendo privatizado rodovias. Né? Fala -se, hoje fala-se, por exemplo, em cercar os rios para que as pessoas não possam mais ter acesso ao rio. A questão da água, por exemplo, é um dos principais, vamos dizer assim, objetivos hoje na agenda global. Des, deste grupo, tanto que acabou agora recentemente a reunião deles, em mais de 100 pessoas, que é o grupo Bilderberg, não sei se já ouviu falar, a reunião acabou esse ano. A grande mídia não comenta o que é o Bilderberg, não, não, não, não, não, não reconhece a existência, mas o grupo se reúne desde 1954. E a reunião deles foi essa semana passada que acabou. Você hoje está assumindo aqui a tua posição de ser um líder no nosso país desse movimento de Illuminati. E, e, então vocês não são tão secretos mais? Os Illuminati são secretos e tem aquelas coisas de misticismos ligadas ao, a, a, aos Illuminati apenas por dissimulação. Eles têm uma palavra, eu não vou me lembrar o nome aqui agora, que é o segredo morto, o terceiro rito de Irão abi o cara que construiu o tempo. Tudo dissimulação. A ideia é poder pelo poder da forma financeira, é capitalismo puro. E deixar claro um detalhe, é ele é anti-iluminati, anti-iluminati. O trabalho que nós fazemos é denunciar as manipulações, inclusive da mídia. Né, que muita coisa, você deve saber qual que eu estou falando, não quero sim. dizer o nome aqui a, as informações embutidas então, eu são... sei o que você está falando, não quer dizer que eu concordo, <risos> porque eu falei sim <risos> falou, <"Não>, você <risos> deve saber o que você está falando né? <risos> então, hum. mas a, a, a manipulação de uma maneira geral da forma que ela é direcionada né? porque todo o país tem os seus representantes dentro da mídia dentro dos jornais, dentro de tudo e o que a gente faz é denunciar isso sistematicamente então, eu, eu pensava que você tivesse em algum momento participado dentro não nem da maçonaria nem da do grupo iluminati é porque a maçonaria é mais antiga né uhum. os iluminati adentraram a maçonaria uhum. mas a maçonaria é uma sociedade secreta é muito mais antiga e esse movimento que você lidera que que é contra o vocês agem contra como só vocês denunciam guerra. mas vocês têm algum tipo de ação jurídica? é uma guerra uma guerra, é uma guerra da informação a ideia é passar para as pessoas vamos dizer assim, ferramentas de entendimento para que elas possam, elas próprias, é, pesquisar e chegar a essa... E, e dentre de essas pessoas existem sacerdotes, existem pastores, existem rabinos... Não tem a, não a ver religião, não. Não tem a ver. Eu sou muito, assim, devagar com religião, sabe? Eu sou uhum. muito devagar porque eu conheço bastante da história. E eu sei que desde a Babilônia antiga, não a Babilônia de Nabucodonosor nem de Hammurabi, mas a Babilônia criacionista de Nimrod, Semiramis, que inclusive consta na Bíblia, é, o poder mítico foi o melhor meio de dominação do povo. Então o poder mítico, aquela coisa do misticismo fez o bem tem uma coisa boa, fez o mal tem uma co... coisa ruim, é, é um ótimo instrumento para bot... colocar as pessoas debaixo de um certo jugo Então, é, é, conhecendo bastante disso, eu sou bem devagar com religião, embora me chamem de Rubens, irmão Rubens. Você se considera ateu? Ateu de acordo com o que é a teologia, estudo de Teus. Eu não confio nem acredito em Teus, que é um Deus grego. Eu creio no Criador dos céus e da terra, no Pai do Messias que morreu por nós. Eu creio nesse. E você na seu... Mesma coisa, pensamento profundo. idêntico. Mesma coisa, pensamento idêntico. É, né? É. Bom, eu quero convidar aqui para continuar o programa comigo, aqui os membros da Santa Inquisição, meu parceiro de programa, <risos> doutor José Jacuts. Por favor, Jacuts. É, bom, é, eu gostaria também de convidar para estar aqui comigo hoje no programa Eles que também são parceiros, estão sempre aqui participando conosco Já Jacut, enquanto ele se acomoda, eu estou aguardando Eu quero é, chamar o pastor Roberto Cruvinel E que é um profundo conhecedor acima de tudo da história, das línguas E também o padre Cleudon que é teólogo, que é filósofo e também um homem de uma grande capacidade intelectual. Meus amigos, então nós vamos estar indo agora para o nosso break. Vocês vão poder participar, perguntar, emitir sua opinião, achar que se isso é um grande exagero, se, uh, se acredita que realmente exista algo sobre isso. E eu quero falar sobre a atual situação do país. Impeachment, afinal de contas, existem iluminatis por trás disso? Nós já vamos saber. Então, continuar aqui, depois a gente faz com ele, é, e dá tá bom hoje o negócio. Mas são os iluminantes que estão conspirando aqui nesse programa, né? Então, é o seguinte, gente, vocês ouviram a respeito. Antes de ouvir a posição religiosa, eu quero ouvir a posição do Dr. José jacutes a respeito desse assunto que chama tanto a atenção, Jacutz, eu não esperava pela repercussão que a gente teve nas redes, que isso chamasse tanto a atenção, rapaz. É porque, na realidade, isso começou, salvo engano, eles podem dizer, em... no século XVIII, parece que na Alemanha foi o surgimento disso. Então, a gente está com isso há muito tempo, né? Mas ainda, é... pelo que eu vi, não temos uma resposta concreta da existência ou não, né? A gente trabalha com, a... com conjecturas, com subjetividades, né? Então, atribuem aí certos fatos históricos a, a essas, é, essas é, pessoas que se uniram em torno e criaram esse nome, né, Illuminati. Você né? Então, é, acha um certo... pouco fantasioso? Não, na realidade a gente não tem uma prova concreta disso. Né? Atribuem-se é, a eles alguns fatos que ocorreram, né. cita-se Kennedy, citam-se outros fatos históricos, até como o uma homem chegada a chegada na ida, Lua. É, tal, a ida do homem à Lua. Mas de concreto não se tem nada, né? não se tem nada. É, essa é a minha opinião. Eu não não conheço ao fundo o tema, mas pelo que eu conheço, eu não, não vi nada de concreto, né? Roberto Cruvinel, vocês vão vocês vão ter a... a, a, a <risos> então ev é, então ev é, é, então, é, telespectador. Sim. Eu só queria fazer ao oh, companheiro ali uma correção, porque eu sou professor de língua grega clássica. A palavra grega para Deus é Theos, o nominativo singular masculino de segunda declinação. Não é Telos, é Theos. Pronúncia de acordo com a pronúncia erasmiana, Cambridge. Teos. E é uma palavra traduzida para é o Deus grego. Existe um panteão grego, existe um panteão grego, mas o que ele falou não é correto, não está correto. Porém, eu fui colocado no cartaz do, do lado errado. Não é? ah, você crê, a pergunta é, você crê que existem iluminatis ou você crê nos iluminatis? No, nesta forma que é defendida pela internet, ele tem vários vídeos... Hangout e DVDs vendidos, aliás, a profusão de DVDs vendidos é muito grande. Eu só queria é, esses, um que quem é, produziu a esse posto é foi é o Silvio, Foi é é, fui eu. Falou, me colocou ali. É, mas ele, olha, você viu vi, milhares é, de postagens. É, na verdade, né? o nosso, é, é interessante, inclusive, que é. eu quero até, eu, eu vi a chamada, é, falando que alguns religiosos estariam lá ele disse, ó, o pastor Roberto Cruvinel é contra e ele disse, ah, os religiosos estão da posição cada um da posição que é do seu métier mas eu sei eu sou tenho mestrado em teologia minha área é teologia, fiz língua grega clássica pela USP, filosofia cristã dei aula de história então eu conheço, sei do que eu estou falando eu acredito na existência de qualquer tipo de conspiração, conspirações sempre existiram na história é, e, e, talvez ele tenha citado um livro chamado Babilônia, a religião dos mistérios que é importante você falar o dado aqui, telespectador e dar dá, e dá uma bibliografia dizer onde as pessoas podem estudar existe uma série de documentários acerca dos iluminatis como cristão, como pastor evangélico que crê na palavra de Deus que crê na Bíblia isso não me perturba é esse tipo de... ele diz que é um Arauto da informação, eu acho que a informação deve ser Dada mesmo é, Durante muitos anos nós estudamos vários Várias questões que Assolaram a igreja, por exemplo, Código da Bíblia O livro Código da Bíblia é uma Aberração, não tem o um menor fundamento O Código da 20 Cód, Não, Código da Bíblia era de um matemático Um, matema, é, um outro Sim. livro Então isso assolou a igreja Durante muito tempo, trazendo a cultura do medo E esse negócio do Illuminati que ele é um, um, um grande divulgador disso, tem trazido uma cultura de medo nos cristãos incautos. O foco é o cristianismo e muitas vezes é a desconstrução da fé. Não é? É, para nós cristãos convictos na palavra... Se tiver uma conspiração mundial para nós, é, é, é, é, isso é efêmero Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno Porém, a Bíblia diz também que Jesus venceu o maligno Que ele venceu este mundo Agora, é, é, como o doutor falou, muitos fatos Aliás, muitas, muito do que foi proposto Não, não carece de fundamento histórico Bibliografia Estudo Por exemplo, eu posso falar da maçonaria Do rito escocês antigo e aceito Quantas lojas tem no Brasil? Cerca de 8 mil lojas Posso falar dos graus da maçonaria Isso você, você tem bibliografia Para dizer sobre isso Agora os base. base, Os iluminatis, e aí eu concordo Pode haver um grupo Um grupo de, de Pessoas que tem a megalomania De querer tomar o poder mundial Eu não duvido Agora que isto é exatamente como ele está falando Como ele está falando Eu tenho minhas dificuldades E você que é cristão, não tenha medo disso Padre Cleodon, por favor Elis Sobral é... A maçonaria Ela começou por volta de 1717 Na França A palavra maçon é francesa Significa pedreiro, artesão é... Esses pedreiros Eles se reuniram eles é, eram as pessoas que sabiam a arte da engenharia e eles que construíram as igrejas e marcaram as igrejas católicas com símbolos maçônicos com o tempo, esse grupo de que, que acabou formando um sindicato é, esse grupo aceitou um outro grupo de filósofos, de pensadores e aí criou-se a maçonaria enquanto tal só que, na época da igreja da Idade média da Santa Inquisição, é, os maçons eles eram muito perseguidos. Por quê? Porque já eram de uma é, como se fosse uma seita. Um sindicato. É, um sindicato, uma seita, mais secreta. É que estavam à margem, né? Exatamente. Por conta da perseguição que era feita em cima da maçonaria, criou-se os Illuminati, com outro nome. A palavra Illuminati, ela na verdade não existe. A palavra certa é iluminati, em latim que já é o plural. É como o italiano que faz o plural em i no final. Como o grego? O grego faz como o, o grego. O grego faz o plural é, no final com um, uh, um iota. O, por exemplo, o nominativo seria iluminatus, que é o iluminado. Illuminati, os iluminados. Mas a portuguesamos com s no final. Com esse novo nome, os iluminar, os Illuminati, vamos dizer assim. É, eles conseguiram ainda ser reconhecidos e trabalhar por um tempo. Por quê? Porque a maçonaria estava escondida. Estava com medo da Santa Inquisição. E os iluminatis, que era maçonaria com outro nome, ainda tinha margem para trabalhar, porque a igreja não sabia que os iluminatis ainda eram os maçons disfarçados com outros nomes. Depois vieram os templários. Os templários eles eram da igreja católica, mas acabaram com o tempo sendo... É, infiltrados pela maçonaria A maçonaria é a nova ordem mundial Não os Illuminati A maçonaria construiu os Estados Unidos é, Washington, Kennedy, é, Reagan, Bush Bush 1, Bush 2 Enfim, todos eles eram maçons Como nosso presidente Hoje, Temer é maçom Entendeu? E muita coisa no Brasil foi construída pelos maçons Muita coisa Eles... São a nova ordem mundial Segundo a cabeça deles Os iluminados são os coitados Esse, esse meu irmão, né, o Rubens é, Muita coisa que ele falou Ele nem sabe o que ele está falando não deve ter estudado, não deve ter se formado. Algumas informações que ele tem, ele puxou da internet para poder aparecer no programa de televisão, porque é isso que ele gosta. Não mas ele é um homem, ele ele tá, ele tá, imagina as postagens deles é, é assim, que eu dou eu, eu veja bem. Eu não convidaria uma pessoa que que não tem uma Lá por trás dele todo um respaldo você Sim, pode até não concordar ele tem não uma concordar. produção bebê. ele você pode tem uma produção né, como mas... ele tem um colega dele por exemplo que uhum. reza tudo o que ele fala se ele falar é... 2 mais 2 são 5, o colega lá vai dizer, eu concordo. É, deixa eu fazer uma colocação so me permite, Ele tem, as, a, rubinete <risos> dele, ele Não, tem a rubinete dele, ele tem os seguidores dele. Peraí, peraí. Só para dar uma colocação. Mais Roberto, é uma, tá uma colocação rápida. Vai durar quantos segundos? Não, é, é um minuto. Não. Não 60, 60, eu, eu 60 segundos. eu preciso dar a palavra Não, só ele, Só para complementar. Falou, só pra... Você falou, Roberto, e eu preciso dar a palavra. Só, só para dar entendimento, querido. Mas você vê, ele precisa falar, mas com fundamento. Dizer que Alexandre, o Grande, morreu o velho, é mentira porque morreu com 33 Quem anos. Quem falou isso? É... Morreu com 33 uh, eu anos. Eu queria que você tivesse a palavra. Ah, é só vias... voltar o vídeo, volta eu o programa, de nas besteiras que ele falou. Tá bom, Não. agora vamos ouvir. E ver, se permitiu, eu gostaria de ponderar bem rapidinho a fala de cada claro, um. Claro, ponto. A questão pontuar. dos Illuminati, colocado pelo doutor, você pode rastrear hoje em São Paulo através da bucha paulista. Eu não sei se as pessoas já ouviram falar da bucha paulista, mas é Júlio Frank, representante da bucha paulista, que trouxe o Illuminati da Bavária para São Paulo. O corpo dele está na universidade aqui em São Paulo, se eu não me engano, na universidade de Direito. O túmulo está lá. E Júlio Frank é um dos caras que, junto com a mãe dele, trouxe o Illuminati para o Brasil. tá certo? Então, tem como rastrear. A, a, a questão envolvendo o Teos... Eu repete, por favor, só. Pra, Você pode só ver a reprise para não comer meu não, tempo? Não, mas é para o povo entender. Porque assim... Não, se o senhor não entendeu, eu peço porque o senhor está tentando depreciar claro. a minha pessoa está usando o argumento ad hominem nós vamos falando academicamente, ad homine, academicamente. o senhor não sabe o que é ad hominem então eu vou explicar para o senhor porque eu não tenho problema de explicar ad hominem é, é uma argumento você está tentando de desqualificar a mim e não o argumento que eu estou apresentando. Não, é falar sobre Teos, o senhor não, só tá Pastor, o deixa eu terminar o tempo dele, eu acertei a O senhor tem a que eu ignorante? Eu não sei ignorante. Deixa ele, tem. Não deixa aqui ele terminar. terminar. Pra... É, então, por sal. favor, então, pra... Tel. vamos lá. O senhor falou de teos, que é Teos, na verdade. se o apresentador permitir. Claro, por favor. A questão envolvendo Tel é o seguinte, é uma origem... Teos. Teórico. Gente, você conhece bastante o assunto, pode falar também, pelo amor de Deus, viu? Que eu acabei não te ouvindo, mas agora tá. você tem a Só palavra. Só dizer, ver que a questão envolvendo o Criador dos Saints da Terra, ele se revelou a Moisés, hebreu. E ele falou em hebreu. A questão de. de a questão de grego é porque o grego subjugou tudo. Ptolomeu levou 71 homens para criar a Septuaginta, modificando muita coisa da origem de hebreu. Os pastores estudam teologia, que é estudo grego. Por isso só fala em grego, mas grego para mim é adversário criado, porque, porque Eles invadiram o local favor, do hebraico, de Israel, então. dominaram tudo. Traduz -se -se o hebraico para mim. Egito e Traduz o hebraico. Tá eu não entendo de hebraico. Então vamos lá, porque o que ele está falando hebraico, o é o não se revelou senhor, você tem a Hebreu. Você foi Deixa eu tá, terminar. O que ele está falando é uma aberração. Não se pode dizer que. O criador se revelou um a Moisés. Moisés é hebreu. Eu me formei na USP, Universidade de São Paulo. Então você vai lá, meu diploma está lá. Eu sou professor de grego bíblico. Sou mestre em teologia, já escrevi livro. O que ele está falando, minha vida, criador. É uma aberração. A Moisés. Moisés o que Abril. o senhor está falando é uma aberração o senhor está falando que o Teos que não é Teos, é Teos é um Deus grego, é mentira senhoras e senhores, e, e isso é, é mentira, Jesus e é, o é, mentira. Mitra, é mitra, é. mitraísmo o catolicismo é o mitraísmo disfarçado de uma outra religião, criado quer dizer, por Constantino para enfiar a, o império romano esse negócio um do mitraísmo, olha gente só fala besteira Meu Deus, é só fala besteira olha, sem entrar no mérito de religião que a questão do 71 é uma lenda querido, eu sou é que é que professor de hebraico e grego também. Então, o senhor traz tudo. Você está é... falando de grego? Deixa traduz. eu ouvir É uma o lenda. Gente, e você traz favor. uma lenda aqui como verdade. Deixa eu ouvir ah, você. Ah, Veja, um ó, é, é, em relação aos Iluminatis, que é o, o, o que nós íamos debater, é. porque se entrar no âmbito de religião, cada um vai defender sua bandeira. Mas não é, não é e, aí, e aí, e aí, aí, aí a coisa vira O diogo. caldo, igual ele a, a conhece. que fala, concordo, não me conhece também, o padre, com todo respeito. Respeito, Vossa Senhoria, com a sua religião. Não, com a sua fé, tá? Então não vou entrar Eu no mérito. Respeito a sua posição. Agora, agora, Illuminati. Quando a gente fala nos nossos debates sobre Illuminati, sobre as nossas palestras, a gente tenta fazer um paralelo com a realidade, ou seja, com fontes, tá? para que a pessoa tenha um raciocínio. Agora, esse mês, agora passado, saiu a matéria na BBC de Londres, é, tá no site lá, para todo mundo ver, que 1% da, da, da, dos homens mais ricos do mundo a sua riqueza representa 99% do mundo. Está lá, é só olhar. E é, 68 homens têm 50% de todo o total dos pobres do mundo todo. Então você fala, nossa, que absurdo, são números absurdos. Então quando a gente fala que o mundo é dominado por 13 famílias, e você pega esses dados, não fica absurdo. Não, é, é. Por que que o mundo está tão miserável? Por que que as guerras são financiadas por empresas? Né? É, por que que nós falamos do Rockefeller, dos Rockefellers, que é uma dessas famílias que estão envolvidas é, Zika vírus, inclusive. O Zika vírus, é a patente então, do, do Rockefeller. É, é, dos Rockefeller. o Zika arma biológica. Não, a defesa é. é que o Zika vírus é uma arma biológica Illuminati Você poderia dar o um nome de um Illuminati para que ele possa ser judiciar contra David Rockefeller, lá, 28 e 47. Brasil, um, um. David Rockefeller. Rockefeller ele, so, ele só para te conhecer. O, o senhor conhece aqui. do que o senhor conhece eu conheço do que eu conheço. Tá bom, mas conta a bibliografia para a gente Rock só Rockefeller Rock era maçom, querido. É, é, eu concordo você com você. Sim. Sétimo coração de criança que eu conheço. Concordo tá no dele. com você. Sétimo. Concordo com você que Zika-Vírus se é uma arma. Um ilha, mas não tem é, nada a ver é, com é, é, os Illuminati. É, é, é, é, é, é, tem nada e, o e, a ver com os Illuminati. Mas o que eu quero falar é concluir. Mas deixa A, minha a parte. gente te ouviu e ele pode não ter concordado é. e te ouviu. Vamos. É religioso sempre rapidamente porque temos um. Você é meu colega e eu que Inclusive, uma honra estar do seu lado aqui participando. Muito obrigado. Silvio, por favor. Então, nós trazemos paralelos paralelos com base, mostrando caminhos que Fizeram da Bavária até aqui. É... A maçonaria como se formou, por que, que para ter o poder, automaticamente tem que ser maçom? Por que, que o Lula, por exemplo, em vários dos seus discursos Falou dizer, da nova ordem mundial. Falou sobre a nova ordem mundial, se ela não existe. Tempo né? todo. É? É, a nova ordem mundial prega uma religião única. Porque a, ela prega, Porque a crise, da, a é? crise hídrica. Concordo. Ela prega uma concordo. religião Você única. Concordo. Então, concordo Então, é, é, é, é, é, A maçonaria prega uma, uma religião Nós única. Nós teríamos que discutir aqui durante seis horas um... para... Para chegar perto. A um denominador. A um denominador, um... porque a história é muito complexa. Mas algumas fontes que o pessoal... nós temos aí hoje cerca de. 300 a 400 mil seguidores somados todas as redes, né? Que acompanham os trabalhos, que tem canais, que tem... coisas. E, e, e, e o Rubens é considerado o Alex Jones, que é o, o, o cara mais famoso que fala sobre esse assunto dos Estados Unidos. Então, o precursor desse assunto é o Rubens. Só que o fato... ah, Preciso estudar mais. Estude mais sobre o assunto para não falar besteira. Eu, eu vou ver, por exemplo, e ver. Preciso a estudar mais. Crise hídrica em São Paulo. Eu indo pro é Rio dos Rio iluminados. Voltando... Eu é dos do... Illuminati a culpa. Eu queria que você me falasse a respeito dessa questão da crise hídrica. Não vamos eu falo, voltar, eu quero ouvir a opinião do é, Fred Rê, líder Jonas vem aqui assim, rapidamente, é. porque nós temos é, que, é, infelizmente, é, é, aproveitar. É o faz o melhor para você, com certeza. Obrigado, doutor Sevilho. você acredita nos Illuminati? Ele eu... falou para eu não fazer a pergunta, mas não faça <risos> essa colocação para mim. Não, eu, eu respeito uhum. muito a maçonaria, sou cristão e acho que consigo auxiliar uhum. as duas coisas, mas eu acredito que dominar o mundo, um público, um público seleto de pessoas dominar o mundo, eu acho um pouco difícil. É, né? É uma opinião minha. Bom, a gente fica contigo ainda aqui, porque eu quero você participando do programa. É. Fred, me diga o que você pensa disso, porque você é um estudioso no assunto, você não é só músico, você é, é, é um cara místico, esotérico, né? Sim, assim, é, uhum. obrigado pela, pela parte aqui, porque na verdade eu estou ouvindo os dois lados aqui, né? Estou sentindo como é que estão tá uhum. os borbulhões, né? Estão do, do, meio aquecidos as duas partes. Eu eu acredito o seguinte, eu acho que a gente não está aqui por acaso, para começo de conversa, então existe muito mais do que a gente não consegue enxergar. Uma das coisas, por exemplo, foi tocado no assunto dos extraterrestres. Uhum. Ele já existe até muito antes disso, né? Já, já são aquelas pinturas rupestres nas cavernas. Aquilo já é milenar, aquilo uhum. já existe mostrando que existe algo muito maior que já estava nos céus e tal. Agora, outra coisa que é importante também a gente notar aqui... É, o que que se, o, qual é o conteúdo que existe nesses colégios iniciáticos na maçonaria que se aborda para o pessoal conhecer, que é o mais importante eu acho porque assim, se é grego, se é isso se é aquilo, são conceituais agora o que é de verdade em tudo isso o, o que é o conceito que se aborda, eu acho mais importante, por exemplo, em colégios iniciáticos que também vem de, é, como segmento de maçonaria dos iluminados e tal, são colégios que vão muito mais a fundo em estudos, por exemplo estudar a cosmogênese, que é como é que o cosmos se originou, a e como é que o homem se formou nas, nas várias raças que ele passou, porque a gente tem cinco dedos hoje, porque na verdade nós tivemos duas, três, os lemurianos eram três dedos, os atlantes eram quatro, hoje a raça área é cinco. Vai ter a, a sexta que é a demônica e a sétima que é a subraça. É, mas isso semideus. são teorias. Não, isso tudo está em colégio iniciático. Isso você estuda isso na teosofia estu isso. É teosofia. teosofia. É, uma, é, é um conceito dentro de uma religião, de um grupo não, não, de não é livre, é livre de pensadores. Não. Um grupo de pensadores, é de pensadores que defende é. isso, mas não que isso tenha substância científica. Não, mas tem. Tem um, tem um estudo chamado Ciência Iniciática das Idades. É a ciência mais velha que existe. Na verdade, ela é que reúne todos esses estudos. Ela na verdade ela, ela, ela divide por etapas, então para você ter uma ideia, isso era estudado no Egito. No Egito para o cara ser iniciado perfeito, ele tinha que estudar 28 anos. Ele passava 4 anos no primeiro estágio, 4 no segundo, 4 no terceiro, 4 no quarto, quer dizer, ele ficava 28 anos estudando todo o conceito teosófico, todo o conceito na verdade, que eu já falei, cosmogênese, antropogênese e tudo mais, para conseguir um dia ser um sacerdote lá. Hoje a gente resumiu isso com o avanço da tecnologia, com o avanço da mente e tudo mais para 7 anos. Então, quer dizer, a gente está em processo acelerado. Também por quê, vê? Porque nós temos hoje um tempo de 16 horas dia, e não mais 24. Então, a ciência está se aproximando de, de certas coisas que antes não se aproximava, porque a cabeça dos homens estão melhores também. Estão mais abertos, estão mais receptivos. A gente vê na mídia muita coisa assim... Você é Illuminati, meu fechada, amigo. Eu estou achando sentido. que você é o iluminati. Porque, porque esse é um eu conceito... É se você sou, for eu eu ver... Sou... Se você for ver... E aí que eu acho até preocupante com que ele, o que ele diz... Porque ele, ele, não, ele me deu a impressão, que o, me, me foge o nome, perdoa, não é má intenção minha, não. Irmão Rubens. Rubens, Rubens perdoe, irmão Rubens, perdoa, irmão Rubens. É, me, é, me dá a impressão que... Filho do Judá, ele, o primeiro. é O primeiro filho de Jacó. É, irmão, irmão Rubens, veja bem, o que me dá a impressão é que ele prega uma antirreligião ou contra-religião. Pode ser que eu esteja enganado no que eu entendi. Mas essa visão é uma visão... Dos iluminatis, por exemplo, conjugar, fazer com que uma religião seja beligerante à outra, para depois propor uma, uma, uma, uma antítese que seria uma religião universal. Isso é nova era, isso é nova era O, é o Cruvinel, mas tem aquela coisa, o, o religare, a palavra você já sabe bem a gente, religare, ela tinha... religare, o homem a é Deus, então essa é a finalidade da religião A religião deveria, deveria ser já junto could, a você queria fazer uma colocação que você me disse Ah não, não, só na, na colocação que ele fez, eu não discuti que se trouxeram Iluminati para cá ou não O que eu disse é que de concreto, um... É. Uh, a morte do Kennedy, a ida da lua, certas coisas que, que são atribuídas aos, aos, aos iluminatis, isso que a gente não tem uma comprovação. Foi isso que eu disse. Não, então, não disse quem trouxe. Quem trouxe para cá, quem não trouxe. Júlio Frank é dessa raiz. Então. A, a, a questão da fala do padre, eu não complementei, seria rapidinho. É que ele disse que a maçonaria Sem na parte. França, ele apenas repetiu o que leu nos muitos artigos que tem por aí. Na verdade, a maçonaria, você pode observar, que tem Irão Abi como grande ídolo deles e Salomão. Portanto, você vai criando é, links com o Templo de Salomão. Era só isso. A questão da água é o seguinte, eu estive lá. Na época da crise hídrica, a imagem minha deu 3 milhões de views no primeiro dia na internet. Tanto que a Vênus platinada, eu lembro disso. que eu chamo de rede podre... E, e várias se... emissoras exibiram. Um cara desqualificado como eu. eu Olha ver, um cara desqualificado como eu, segundo a palavra do próprio padre. Aliás, o sistema religioso, liderante, liderança religiosa, sempre gostou de desqualificar as pessoas pequenas, como desqualificar o próprio Messias, né? Embora o Messias tivesse muitos seguidores. <risos> É. Agora veja bem Ele é. usa o um argumento adi... Ele tenta desqualificar o camarada então, quem me desqualificou foi ele Coloca, que de... amigo, coloca fundamentação deixa acadêmica aí Não, é no grito, grito da crucifica, crucifica Lembra na época do Messias, que Sim. os líderes religiosos gritavam mais alto? É sempre assim no E você foi lá e mostrou o que estava acontecendo na é, O que acontece Lembrei. é o seguinte, você tem a, a Castro, Paiva Castro Que foi de 73, é a mais antiga Essa era a cantareira até os anos 70 Depois criaram a Tibainha, criaram Cachoeirinha, criaram Sim. Jacareí Sim. Criaram... É... É, jaguari, jaguari né? o que aconteceu? Eu, estou, eu trabalhei no rádio e na TV durante muito tempo, eu fui, eu fui é, narrador esportivo, Sim. inclusive eu defendo que futebol não é competição, futebol é um espetáculo, o jogador é um artista, tudo armado, e a gente pode mais tarde provar isso. Eu comprovar, eu trazer os argumentos Mas é outro assunto Então eu, eu ia pro Rio Isso voltava. dá muito assunto Dá muito assunto o, o, o jogador de futebol, quando ele vai chegar à idade de pro clube principal pra, Pro time principal Rubio, eu quero ouvir falar da, da água, água Porque senão a gente vai pro é, de assunto. agora é. Vamos fazer o é. seguinte, você vai concluir isso aqui Mas que eu eu fala, Rubio, sobre a questão hídrica, por a favor A questão hídrica parte do princípio de um, de um processo de utilização de ferramentas Por parte dos senhores do mundo, que nós chamaríamos de Illuminati Que chama-se ação, reação, solução O Eles telefone querem... já está aparecendo aí, viu gente? Eles querem fazer uma modificação na sociedade, uma modificação econômica de alguma forma. Então eles criam um problema em oculto, o povo reage ao problema que eles criaram hum. e agora eles dão a solução que antes o povo não aceitaria. Então a crise hídrica, na verdade, é o prenúncio de algo muito pior. Vão tomar, e estão tomando... O aquífero Guarani, maior reservatório d'água do planeta, já tomaram o nióbio brasileiro. 99% da, do, do minério de nióbio está no Brasil. Já tomaram, já levaram, através das concessões que o, Fernando Henrique deu, que o Fernando Henrique deu. E agora vão tomar a água brasileira. Então o que fizeram? Esgotaram um pedaço lá da, da represa, lá no alto da serra. Jagua, jagua, é, Jacareí. É, Jaguari e Jacareí que chama a represa. Jacareí. Jaguari e Jacareí. Então, é partida só. no meio. Isso. Né? Mas é do, da parte que desce para as outras. E ali fizeram um set de filmagem. Então toda vez que vai falar de crise hídrica, filma-se ali. Eu fui lá e mostrei que não, é, não faltava tanta água assim para apavorar o povo, colocando aquele volume morto, aquela imagem que no ar, como a mídia é, brasileira colocou. E mostrei. E a Vênus platinada se viu, tendo que apagar incêndio de um desqualificado como eu. Achei aquilo incrível. não é perder tempo de, de, de apagar incêndio de um desqualificado como o Rubens, cara. Mas eles Entendi. tiveram que apagar incêndio porque é uma realidade. Tomara água do México, estão aplicando hidrômetros pré-pagos na África, onde acontece acidentes de. Alô, quem fala? Alô? Alô? Seu nome? Boa noite, é a Beatriz. Da onde você eu... fala, Beatriz? Eu falo aqui de Malá. Pode falar, querido. Você tem 10 segundos. Ó, oh, é... eu adoro esse programa, eu não perco um. Mas e hoje está difícil, eu, eu... viu Beatriz? Hoje está complicado aqui, viu? <risos> tá, pode falar, tô... pode falar minha amiga, obrigado. Não, o que eu quero dizer é que eu sou uma Rubinete e uma Silvete, e eu estou chocada <risos> com a falta de educação desses seus convidados, é, quando ele ofendeu, para mim ele ofendeu o Rubens e o Silvio. Era só isso que eu queria deixar registrado, mas eu estou amando o tema de hoje. Muito obrigado pela tua participação de coração. É, continua, Rubens, de favor. Então, E.V., a questão envolvendo a água é, é um domínio mundial por parte da Nestlé e da Coca-Cola. Eu dou nome aos bois. Eles já dominaram a água da Europa, dominaram na África, e aqui no Brasil, já em Uberlândia, estão instalando hidrômetros pré-pagos, em que a pessoa, se estiver no banheiro tomando banho e acabar a água, ela tem que ter dinheiro para botar crédito para poder continuar tomando seu banho. Inclusive, Os hidrômetros trepagos estão vindo para o Brasil baseados nessa, nessa questão de ação, reação, solução. Cria um problema, apresenta o um problema, o povo reage e dá uma solução. Foi assim a derrubada do Arturid Center e é assim com tudo que eles fazem. Para ah, você louco. ter uma ideia, descobriram uma lua. A NASA, a NASA essa semana uhum. descobriu uma segunda lua orbitando o planeta Terra. Por que a NASA não virou o Hubble, que eu chamo de Hubble? que eles nunca tiveram isso, é mentira, não existe ISS, não existe programa espacial. Espera é que eu mentira. já te dou a palavra aí na linha, que eu achei interessante isso. Conclui. É, a, NASA, a NASA publicou essa semana, v. a NASA é a coisa mais facciosa e mentirosa de fake que existe. Eu tenho mais e mais imagens <risos> de fakes da NASA, inúmeros, inúmeros, inúmeros. A NASA... A ver, NASA então que sim, o homem é um não fake. foi à Lua, isso que eu vou que eu dizer. Nunca foi à Lua. Nunca o nunca homem foi? não pisou não foi? na Lua. O história alô. é mentira. Nunca foi à Lua. A Lua, alô, alô. seu nome, meu querido. Boa noite, meu nome é Caco Rocha Da onde, Caco? De Brasília Queria Nossa. mandar um abraço aí pro, pro Rubens, pro Silvio de Freitas Grande Silvio de Freitas Obrigado Então, é... eu... A senhora ligou anteriormente aí e discordou do, do, das outras pessoas Bom, acho que ela defendeu o Rubens e que a gente chama de Rubenita, né? Eu também já fui um Rubenita uma vez na vida mas é, as pessoas têm direito a opiniões e discordância. É, é para isso que existe o debate. É, embora eu acredite em muitas coisas, também discordo de muitas coisas que o, o, o Rubens fala. Né? Então, é, normal, isso é normal, isso é normal. Esse debate tem que ser normal e tem que, tem que existir para é que, que a são 10 segundos, possa, você ouviu a campainha, é, né? Tomar <risos> opiniões. Então, é, é que, na verdade, nem precisa da campainha, né? É, só o, o som, na verdade, sempre termina com 10 segundos. Mas, mas, veja, mas a gente deixou você dar sua opinião a mais. Deixa eu falar uma coisa, e Sim. o Rubens, assim, ponderadamente. Eu acredito que possa existir, e sempre pela história, você estudar a história, você vê diversas conspirações contra o Império. Egito teve, é, Babilônia. Você vê conspirações para todo lado. Agora, o que ele está defendendo é que existe uma coisa massificada de poucas pessoas que podem influenciar em qualquer situação da vida humana, qualquer situação. Quer dizer, esse problema que, que deu é, nas questões hídricas é uma conspiração para tomar a água, é isso, do domínio público. Do, do domínio público. E pode, e eu não duvido que pode acontecer mesmo não pode, pode. Uma uma questão, A questão capitalista A visão capitalista O negócio é dinheiro Agora, poxa gente, dizer que o camarada não pisou na lua Não, depois de a religião Que é ópio do povo não. Ele fala uma porção de besteira Que tem as rubinetes que concordam E aí é a religião Que é ópio do povo rubenita oh, Meu querido é, os chiitas, oh, eu queria onda. propor uma coisa, os os muçulmanos, oh, aí, queria... Não, por favor, Não. os os muçulmanos vão lá, derrubam os prédios dos Estados Unidos, explode a França e a culpa é dos Illuminati. Vem cá, Jimba, vem aqui, meu Oxe. amigo, vem quem aqui, quer o é Gimba. eu queria um. chamar também aqui, por favor, o Rob, cadê o Rob?